Dá pra começar a gravar? Tá. E agora eu queria te falar o seguinte, vem aqui comigo. É mais ou menos aqui. Tá. Aqui tá, cara. certo. Pode dar dois passos pra esquerda. Tá. Ou dois para pra direita. Tá, beleza. certo. você fica aqui, tá bom? Uhum. Aí então, tá. Eu, ah, tipo, eu, vou, é. eu vou ficar aqui do teu lado. Tá aqui tem o. tá vendo? Tá Deixa eu ver aqui. Tem que ligar na assim. Tá. Ou aqui tá o passador. Corre tá a coisa, eu tô aqui do teu lado. Se precisar. Tá pra disso. isso? Aham. Fica à vontade. Tudo contigo. É aqui, né? Isso. Aham, uhum. eu sei Certo, pessoal? Uh, vamos lá. Então, meu nome é Juliano, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês né, uma, como que machine learning pode auxiliar tá, pessoas com deficiência visual. Né? Então, seria machine learning e acessibilidade, sendo o que né? hoje? Hoje, acessibilidade vai significar pessoas com deficiência visual. E só alguns avisos paroquiais antes de, de nós conversarmos é que, bom, eu sou diretamente interessado no assunto eu tenho deficiência visual, ela não é total tá? então, se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação sintam-se à vontade eu só vou pedir que se levantarem a mão vocês vão ter que falar senão não vou conseguir enxergar vocês <risos> vão, ficar com, vão cansar de ficar com o braço levantado mas o Thomas está aqui, o William também então podem levantar o braço, eles vão interceder. Thomas, também, se eu tiver ultrapassando muito tempo, tu, por favor, sinta a vontade para me avisar. Pode ficar tranquilo. E, bom, o que pode acontecer eventualmente, eu desincronizar pelos os slides, porque, de novo, como eu não vejo, eu não tinha os slides que estão ali, mas a gente vai vai indo e vai se entendendo. Então, tá. Então, o primeiro slide é um pouquinho sobre mim, tá? O que que são as minhas... Assim, o que que, que que é o meu background, né? Então, eu sempre me especializei Uh, na área de sistemas distribuídos. Né? Então esse foi o meu trabalho de conclusão na graduação, no mestrado mesma coisa, né? tolerância a falhas em sistemas distribuídos, muito pelo fato de evidentemente eu ter a deficiência visual e me afastei de questões como visão computacional, computação gráfica, todas essas áreas eu acabei me afastando. Mas recentemente com né, todo esse mundo de machine learning, deep learning, inteligência artificial né, aplicado para visão computacional, processamento uh, de linguagem natural, etc, etc. Eu comecei a reparar, cara, olha, esse é uma oportunidade da gente aplicar esse tipo de tecnologia, né, para ajudar pessoas que não enxergam. E aí eu, nesses últimos três anos, eu tenho me focado muito para aprender essas tecnologias. Né? Recentemente, uh, me juntei aqui na. na, na... Eu já trabalho há muito tempo na HP. Na né? HP ela se dividiu em duas agora. Tem a Enterprise e a HP Inc. Eu voltei para a Inc. justamente no, no grupo de labs, que HP Labs, onde nós trabalhamos muito forte com, com essas tecnologias. Não para acessibilidade, mas uh, machine learning e inteligência artificial. Certo, então vamos começar com uma motivação. E primeiro, vamos falar do problema. Tá? Então, o problema é o seguinte, né? o nosso mundo ele é visual. Ele foi feito para pessoas que enxergam. É evidente, né? a visão ela é um sentido muito poderoso. Mas para quem não enxerga, interagir com esse mundo é difícil, sabe? E tarefa simples como ir numa sala de reunião no trabalho. Né? Então, o nome da sala de reunião está escrito na porta. Poxa, eu não enxergo, né? Desenhar um diagrama, a gente está discutindo uma arquitetura, é difícil para eu desenhar um, um diagrama. Eu ainda enxergo, eu tenho visão parcial, mas ainda assim é difícil. Para alguém que não enxerga nada é mais difícil ainda. Então, a pergunta é como é que a gente pode auxiliar essas pessoas que, que possuem é, deficiência? e dar mais autonomia para essas pessoas, deixar elas mais independentes. Uh, Mas antes da gente falar da solução, uh, vamos colocar alguns números em perspectiva. Tá? Uh, é estimado que 253 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual no mundo. Está moderada a severa. Tá? E aí eu coloquei um gráfico na direita, tá? ele é bem provocativo, Tá, ele diz que 36 milhões de pessoas são cegas, totalmente cegas, e 217 milhões têm um problema moderado a severo uh, de visão. Tá, só para a gente colocar um contraste e entender esses números. A população do Brasil é 210 milhões de pessoas. Tá, tá no Google. Se digitar tá no Google ele traz esses números sobre de lá que eu é peguei. E a população do Canadá é 37 milhões. Se a gente está falando de populações de, né, de países, então é um problema significativo, né? ele impacta muitas pessoas, faz muito sentido uh, investir tempo né, e recursos para resolver esse tipo de problema. Bacana. então a solução. Bom, acho o título já, já dá a pista, né? então é usar uh, machine learning para perceber e entender o nosso mundo visual, e uma vez que esse contexto foi definido, Uh, ele poder transmitir essa informação para uma pessoa que não enxerga. Né? Então, não pode transmitir a informação da mesma forma que uh, que vocês usam os dispositivos. Né? Não, não pode ser visual porque eu não enxergo. Então, isso por si só também é um desafio. E sempre o objetivo final é dar mais independência para as pessoas com deficiência. Bacana. Então, agora os desafios. Tá? Aqui é o Mind Map, tá bom? que eu listei alguns desafios e tecnologias. Isso não é para ser uma lista completa de forma alguma, é só para exemplificar o <risos> quão rico que pode ser esse problema no ponto de vista de pesquisa e como diferentes técnicas, hoje, de machine learning pode, podem auxiliar. Tá? Então, no centro da figura tem um agente. Então, seria um agente inteligente, a solução que vai uh, apoiar essa pessoa. Tá? E bem na direita, uh, o primeiro desafio é o entendimento de cenas visuais. Né? E aí eu listei três tecnologias, que é Image Caption, VQA, que é Visual Question and né? é. perguntas e respostas baseadas em imagens, e Action Recognition. Né? E aí eu, a observação é, ok, se eu tenho uma imagem estática, ok, eu posso usar um algoritmo que vai dar uma descrição textual, mas o nosso mundo é dinâmico, eu quero entender o que as pessoas estão fazendo. E, então, Action Recognition pode ser interessante para isso. tá considerar o tempo, né? Outro uh, outro desafio, uh, sobrecarga de informação. Então, eu sempre gosto de dar o um exemplo, né? se eu entrar nesse auditório, a primeira coisa que eu quero fazer é uma, achar uma cadeira para sentar e assistir a apresentação. Quando eu entro no auditório, eu não quero saber, sei lá, quantas lâmpadas tem no teto. Sabe, isso é muita informação, eu não estou interessado naquilo no momento. Então, como é que, que mecanismos que poderiam me auxiliar a só a comunicar aquelas informações que vão ser úteis para aquele momento com base no que eu quero atingir. Comunicação. Esse é outro tópico interessante. Então, obviamente, voz é algo que nós, que temos deficiência visual, usamos muito então linguagem de texto natural. Né? Texto, evidente, é muito bom. Mas outras formas de comunicação de, de também são interessantes. Por exemplo, no celular eu uso muito a interface de voz. Mas se eu estou num restaurante, num ambiente muito barulhento, não funciona. E aí? Como é que faz para usar o celular? Né? Tem, tem que ter outras formas, então são, são áreas de pesquisa interessantes. Navegação, e aqui é muito parecido com self-driving cars, assim e, uh, robotics. Né? Então, tem uh, algoritmos de, de, uh, para evitar a colisão. Né? Pode ser 3D reconstruction. De novo, agora a gente está num ambiente que ele é tridimensional, né? então será que esses algoritmos eles vão auxiliar? Né, a, a dar uma experiência melhor para o usuário, a, a navegar no ambiente. E também outro aspecto interessante é questões sociais. Né? Então, eu estou no restaurante, eu não quero caminhar e atravessar uma fila ou passar pelo meio de pessoas que estão conversando. Tomada de decisão. Né? Uma vez que esse agente inteligente ele está observando tudo que eu faço, se ele compreende, se ele consegue ter uma compreensão do que está acontecendo, ele pode tomar decisões para me auxiliar, ele pode ser mais proativo. E aí tem tecnologias de aprendizado com reforço, por exemplo, que poderiam ser usados. Vamos tentar trocar o microfone. Ah, está com um pouco de diferença né? Assim, tá, vamos ver. Acho que está funcionando, tá? Valeu todos, obrigado. Bacana. E por fim, conhecimento. E, de novo, cada, cada deficiência ela é diferente, tá? E se esse agente, ela, ele está me acompanhando, se ele está me observando o que eu faço e por onde eu ando, uh, ele poderia ter ações mais personalizadas para me apoiar. Então, todos esses são disciplinas super difíceis e super interessantes a gente colocar esse problema como um problema de pesquisa, tá? Beleza. E aí a gente vai para o tópico de hoje, tá? Que são algoritmos de Big Way, que é Visual Quest Nenso. E nesses algoritmos, o que, que é a ideia? A entrada desse algoritmo vai ser uma imagem e uma pergunta. E a saída, uma resposta. E esse tipo de interação é muito interessante para uma pessoa que tem deficiência visual. Foi por isso que eu comecei a, a me interessar e aprender sobre esses algoritmos. Porque isso acontece, na realidade. Quando eu entro no auditório, a primeira vez que eu entrei, por exemplo, se eu estivesse com o Thomas, eu vou perguntar ao oh, Thomas, me descreve um pouco o auditório. Sabe, tem capete? Quantas cadeiras tem? Tem luzes? Como é que é o tamanho do telão? Eu vou fazendo várias perguntas. E, no caso do Thomas, como ele vai me responder. Então, se eu tivesse uma inteligência que pudesse uh, reproduzir essa experiência, isso seria fantástico. Então, esses algoritmos... Ah, do ponto de vista de usuário, a forma de interação é muito, inter é, é, é muito boa. Tá, e aqui eu coloquei três exemplos no dataset de BigQuery, tá? o BigQuery Dataset versão 2.0. Tá, bem na figura da esquerda a pergunta é né, o que, que a criança está fazendo. Então, o algoritmo tem que olhar para a pergunta ver a criança. Ele tem que olhar para a foto e encontrar uma criança. E aí, o que ele está fazendo? Ele vai ter que ter noção da ação, né, que no caso é andando de skate, né, no exemplo. Na figura do meio, é, pergunta quantas pessoas tem na foto, a resposta é quatro. Então, de novo, né, ele tem que olhar a pergunta, pessoas, tem que olhar a foto, ver, achar as pessoas, contar e aí dar a resposta à foto. E o último exemplo é de localização. Né? Perguntando onde é que está a girafa, né? E aí tem, de novo olha para a foto, acha onde está a girafa, a resposta é debaixo da árvore. Então também teve que identificar a árvore e teve que entender esse relacionamento entre girafa e árvore, para dizer está embaixo da, da, da árvore. Né? Então notem que tem uma questão de onde que eu olho na imagem, onde que eu olho na pergunta. E tem que ter uma uma espécie de raciocínio para dar a resposta, não é simplesmente uma detecção de, de objetos. Então tá, beleza. Então esse é é a, é a natureza dos algoritmos que a gente vai olhar hoje. Mas antes de entrar nos algoritmos, eu queria olhar mais nas técnicas de machine learning que esses algoritmos usam. E se a gente entender bem essa base, a gente vai ver que os algoritmos eles combinam esses componentes de uma maneira muito elegante. Então, vamos começar com um problema. Tá? É o problema de, do, do gargalo de informação e dos vanishing uh, gradients. gradients né? Não sei como eu também diria, aqueles que, que some, né? Então, aqui nessa ilustração, eu desenhei uma, uma rede recorrente. É uma arquitetura de uh, tradução, uh, Neural Machine Translation, tá? baseada num encoder-decoder. Então, na parte esquerda, vem o encoder. É, é, é essa figura é super simplificada, tá? É mais, é realmente é para ilustração. Então, tem as entradas onde eu botei I1, I2, I3 embaixo. Aí tem os três estágios da rede recorrente, no caso. E aí tem os, os IDN6, que foi H1, H2 e H3. Então, eles vão criar uma representação intermediária e mandar o decodificador. Então, o decodificador tem os estados S1, S2 S3 e quando dá a saída traduzida, né? vão ser três palavras Aí é, no caso eu tenho o de output, então um, dois e três. Né? Tá. Qual que é o problema, o primeiro problema dessa, dessa rede? Tá? O primeiro problema é a questão do, do gargalo. Né? O decoder, para ele dar a tradução daquela sentença de entrada, ele só olha para uma informação, que é a última representação da rede recorrente. Isso pode ser muita é muita pressão depender só daquela informação tá para traduzir. O segundo problema, tá, é a questão dos Managed Traders. O que, que isso significa? Quanto maior é, a, é, é essa sentença, nesse exemplo em específico, mais trabalho eu vou ter para propagar o erro durante o treinamento dessa rede, né, o Backward Propagation Through Time, no caso das redes recorrentes. Então, notam que o tamanho da, da sentença, no caso, se for uma sentença com muitas palavras, um parágrafo, uma página de um livro, um livro inteiro, quanto maior essa sequência, mais problemas eu vou ter. Porque o caminho que eu tenho uh, para o decodificador né, é um caminho muito grande, é um caminho, uh, entre aspas, linear. Né? Eu não tenho alternativas para propagar esse erro ou para olhar a informação de forma mais direta. Tá. Como é que eu resolvo isso? São mecanismos de atenção. Tá. E aí aqui é vamos antes das definições vamos ver como ele funciona, tá? E depois a gente a gente entra um pouquinho mais nas definições formais. Mas é, é a mesma ilustração de antes, tá? Muito parecida, só mudei as entradas para cima para ficar um pouquinho mais fácil de desenhar e, e só tem um estágio de decodificação para ilustrar o mecanismo de atenção. Tá? Então, o início do processo é o mesmo, tá? Eu vou passar minha sentença no no codificador. E essa representação eu vou passar para o meu decorrer. Só que agora eu não vou mandar a saída diretamente. O primeiro passo da atenção é o seguinte: baseado na, na minha primeira palavra de tradução, tá, eu vou olhar todas as palavras da minha sentença de origem, diretamente. Essa é a diferença. Né? Então eu tenho mais conexões diretas. Eu memorize isso, isso é importante para depois. E. Nesse exemplo, não precisa ser assim, mas ele faz o dot product entre o, no caso ali, a primeira palavra que eu quero trazer, a representação do que seria, e a minha sentença de entrada. Então eu combinei, fiz todas essas combinações diretamente. O segundo passo, uma vez que eu tenho essas comparações calculadas, eu vou colocar tudo isso na entrada de um softmax. O que eu quero com isso? eu quero gerar uma distribuição, eu quero gerar um vetor de pesos. Eu, a intuição é, para traduzir a primeira palavra, tá? quais palavras da minha sentença de entrada são mais importantes? Quais que têm mais peso? Né? Para eu definir a palavra, a primeira palavra da tradução. É por isso que eu uso para gerar essa distribuição. Uma vez que eu tenho uma distribuição, eu, eu aplico esses pesos nos meus dados de entrada, de novo. Tá? Eu vou olhar ele, então, eu vou fazer um somatório. E, eu, e a saída disso é um valor. Onde eu vou ter, no caso, todos os valores somados com os seus pesos. Tá? E esse valor final, aí sim, ele vai entrar também no, meu, no decodificador. E esse valor de atenção, mais a minha a representação inicial do do codificador, essas duas informações concatenadas, eu vou usar aí sim para gerar a minha primeira palavra de tradução. E isso eu vou repetir para todas as certezas até o final. Então, é assim que funciona o mecanismo de atenção. As figuras mudam um pouco, mas os conceitos, os passos são sempre esses. Formalizando um pouco o que a gente viu na ilustração. Tá? Então, o mecanismo de atenção sempre envolve em três componentes, né? a uh, consulta, no caso, query, que... Uh, tá? Valores, que eles são uh, encarados com chave e valor. E a saída... Isso é um mapeamento, né? A saída do mecanismo de atenção, ele é uma... É um weighted sum tá? dos valores baseado na com da comparação entre a chave e a... No caso, a pergunta, a consulta. Que foi exatamente o que a gente viu, né? Lembra das conexões diretas? Né, a minha primeira palavra de tradução, que nesse caso era a consulta, era o quê? Eu combinei ele com todas as minhas chaves, que eram os, os valores das sentenças de entrada, e depois que eu fiz essa combinação, eu apliquei o vetor de peso nos valores para ter a minha, o meu, o meu, a minha representação com a atenção. Vantagens dessa, desse tipo de abordagem. As conexões diretas elas ajudam muito o problema do vanishing gradient e do gargalo de informação. E outro aspecto interessante é: que já que eu tenho um vetor de distribuições, um vetor de distribuição, né, os meus pesos, eu posso plotar aquilo para ver que partes da minha sentença original, nesse exemplo, ou de uma imagem, se eu estou querendo atender a uma imagem, que partes daquela informação estão sendo mais relevantes num determinado momento. Tá, a gente tem esse tipo de inter interpretabilidade no modelo. Tá, e algumas intuições é uma forma seletiva de tu criar um resumo baseado numa consulta. Então é direcionado. E também é uma forma muito interessante de tu criar uma representação fixa baseada numa entrada que é variável. Aquele weighted sum, né, a minha, minha soma com pesos, ela no final ela sempre vai gerar uma representação fixa. Isso é bastante interessante. Muito bem, isso é atenção. Tá, agora, a gente vai para o segundo passo, que é a arquitetura de transformers. Tá, teve um paper bem se não me engano, de 2017, é a attention is all tá, E aí, o racional foi o seguinte, o problema é, redes recorrentes elas são difíceis de paralelizar, pela natureza sequencial que elas têm. Tá, então, a gente quer uma arquitetura que seja uh, bastante eficiente, que seja fácil de paralelizar. Então, a abordagem que eles tentaram é vamos substituir completamente as redes recorrentes e vamos colocar muitos mecanismos de atenção. E os componentes que eles usam para fazer isso é um encoder posicional, técnicas de self-attention, multi-head attention, e eles, uh, no caso, escalam isso, eles deixam o um modelo maior, uh, empilhando vários layers com esses componentes. Tá. O primeiro componente, eu, eu, eu não coloquei eles em muitos detalhes, mas esse... Como intuição é o seguinte, é o um encontro posicional. Numa rede recorrente a gente tem a natureza sequencial, certo? Como, como no, no mecanismo de atenção eles querem comportar tudo de maneira paralela, a gente não vai ter essa natureza. Então eles tentam uh, injetar essa questão sequencial diretamente na informação. No caso eles usam uma função de seno e cosseno. Podem ser outras estratégias, mas no paper foi, foi essa que eles usaram Uh, a gente pode ver ali na figura de, da direita que tem um encoder e um decoder. Da, a parte mais esquerda da figura é, é o encoder. Né? Então, tem duas, dois sublayers. O primeiro layer é o multi-head attention, que a gente vai ver em seguida. Uh, depois dele, eles aplicam a normalização e passam por uma rede uh, uh, feed-forward, certo? E aí eles têm é a representação final dos dados. Eles também usam skip-connection, muito parecido com as resnets de novo, para ter mais conexões diretas. E o decodificador, depois que a gente passou pela fase de, de, de codificação, o decodificador ele é a mesma coisa, mas ele tem um estágio adicional, que a gente vai ver por quê, onde ele aplica uma máscara sobre o lado de entrada. A gente já vai ver por quê. Tá, então, o primeiro, a primeira questão é self-attention. Tá, self-attention, então, o que, que é o racional? Já que a atenção funciona muito bem para algoritmos como uh, Machine Translation, que a gente, nós vimos no exemplo, será que não poderia ser usado para representação de dados? Então, né, self-attention é aplicar atenção sobre o próprio dado. Como é que a gente faz isso? Isso é atenção cara, tá? não deixa a figura enganar vocês. Tá? É uma figura um pouquinho mais complicada do que eu mostrei, mas é a mesma coisa. A diferença está bem no canto inferior esquerdo ali. Tá, se vocês forem ver, bom, antes de ir para o canto bem inferior esquerdo, são quatro palavras que eles têm nesse caso, tá? é onde eles uh, colocaram E1, E2, E3 e E4. Nessa ilustração eles querem fazer uma re-representação do E2, no caso do nosso segundo E velho. Só que o que, que acontece? Lembra é dos três componentes de atenção? É o query, o key e o velho. Onde é que está o query aqui? Não tem? Não. A gente não está traduzindo nada, é um self-attention. Então, o que eles fazem é transformar uma das chaves, no caso, o E1, o E2, o E3, o E4, nesse caso, o E2, eles transformam o E2 na Q, na consulta. E aí, eles podem aplicar a mesma fórmula de antes. Então, se vocês forem ver um pouquinho mais em cima e embaixo de uma caixinha de softmax, o E2 está sendo combinado com todas as outras palavras. Lembra da ilustração anterior, que a gente tinha as conexões diretas? É a mesma coisa. Então, isso vai para o Softmax para gerar aquele vetor de pesos. Depois do Softmax, eles pegam os dados novamente e aplicam esses pesos. No final, vai com uma rede forward e vai gerar a re-representação da segunda palavra. É atenção. A parte de decodificação é a mesma coisa, só que tem aqui umas caixinhas uh, mais escuras, né, pintadas. Por que isso? Tá? É porque, como tudo é, é executado em paralelo. Quando a gente está fazendo, a tra... no caso de machine translation, né? Como quando a gente está fazendo a, a, a tradução de uma frase e tu está na primeira palavra traduzindo, eles não querem que tu olhe para as palavras no futuro. Isso seria inconsistente. Então é por isso que eles, uh, eles colocam ali um valor, de, um valor especial para durante o, o resto das, das operações matemáticas elas não serem consideradas. Isso que é a, a máscara que eles chamam não. no paper. E por fim, a gente tem o um muito reto attention tá? A figura ali tem duas partes. A parte da esquerda normalmente é a atenção, é só uma forma diferente de tu fazer a atenção. Então, de novo, tu começa combinando o teu query e, e as chaves, o keys. Então, tu multiplica. A é a multiplicação de matriz, tá? só. Eu me esqueci de mencionar. Uh, tu combina elas, tu vai. No caso, eles chamam de Scale Dot Product. Tá? Ele só é, é a mesma. É a mesma multiplicação, mas eles dividem pela raiz quadrada do tamanho da chave. É, é um fator para uh, escalar o teu dado e não deixar assim, as multiplicações e os números ficarem muito grandes. É para ter uma, uma causa mais estáveis. E na direita, aí está o muito head attention. Tá? São vários níveis de atenção executadas ao mesmo tempo. A intuição é que, por exemplo, eu posso olhando por de uma frase e, de um determinado momento, eu quero olhar. Eu quero prestar atenção, sei lá, na terceira palavra, num outro momento eu quero prestar atenção na quarta e na quinta, sabe? Eu tenho várias oportunidades de eu olhar para aquela sentença de forma diferente. É isso. Tá? Eles fazem algumas transformações lineares, mas de novo é atenção. Eles só juntam várias atenções em paralelo e no final eles fazem uma transformação linear. De... Eles concatenam todas as saídas dessas diferentes. Não, cabeças de atenção. E. <risos> e concatenam isso e aplicam uma transformação linear, afinal. Beleza, pessoal, Esse, isso são mecanismos de atenção. De novo, sempre tem aqueles três valores, o query, key e o value. Então tá, agora que a gente viu toda a base de machine learning, vamos estudar os algoritmos e vamos ver como é que eles usam esses componentes. Tá? Hoje a gente vai falar de três algoritmos, são os campeões do, do desafio do, do, de VQA. Tá, são sistematicamente 2017, 2018 e 2019. Tá, o primeiro é o Moran Up Top Down Attention. Tá, ele teve um paper publicado, apesar de ser em 2017, eles publicaram um paper no CBPR de, na conferência CVPR de 2018. E a acurácia eu tirei sempre o leaderboard diretamente da página. Tá, foi de 69% do dataset, versão 2.0. Em 2018, o Facebook desenvolveu o overfragmento e eles melhoraram esse valor. Ficou 72% em uns troquinhos. Eu não decorei esses Valeu. E, e nesse ano, na conferência, de, teve o desafio de novo. Eles rodam né, o desafio todo ano. Na conferência, eles publicaram o paper na, nesse CV de 2019, esse ano. E a acurácia melhorou, foi para 75,26%. E bom, vamos ver esses algoritmos mais de perto, como é que isso funciona. Tá, então o primeiro algoritmo é o bora top-down. E o coração do algoritmo, a grande sacada que eles tiveram, foi a seguinte, eles ah, comentam que nós humanos, a visão humana, ela é muito guiada pelo, pelo o que nós estamos querendo fazer, isso que é o top-down, é a tarefa que, é que a gente quer atingir e boroná, que são os elementos naquela imagem que chamam a nossa atenção. Pode ser por uma novidade, algo inesperado. Então, como é que isso se traduz na prática? Tá? Ali na, na direita, as duas figuras. A figura mais da esquerda era como funcionava antes dessa técnica. Eles pegavam uma imagem, dividiam em regiões de forma uniforme e passavam diretamente essa imagem uh, para o algoritmo. Eles estão propondo uh, essa questão de identificar e que é inesperado, né, novidade, através de um detector de objetos. Então eles querem passar direto os objetos que estão na imagem para o algoritmo. E é isso que dá uma diferença muito significativa uh, para o Vickway. Vamos ver o modelo deles. Tá? Na parte de baixo do slide tem um modelo. Ele é um pouquinho complicado, mas vamos lá. No partes a gente passa por ele. Uh, lembra do Vickway, né, duas entradas uma pergunta e uma imagem, e a saída é a resposta. Então, bem na no range de cima, tem a pergunta. Tá? Então, nesse caso, que eu número 14 ali, é porque a pergunta pode ter desconvecionado, né, configurado. No mínimo, pode ter no máximo 14 palavras. Eles passam isso por uma word embedding, no caso, do SunGloaf, e eles transformam, então, isso numa representação de 14 por 300. Tá? 14 é porque são 14 palavras, e 300 porque cada embedding, né, cada representação uh, do globo, eles tentaram é claro, com um valor de 300. Isso eles passam por uma rede recorrente, nesse caso é a GRU, para gerar uma representação de 512 bytes. E isso vai no mecanismo de atenção. É o top da attention. Por quê? Porque nesse caso o que a gente está querendo é guiado pela pergunta. Então é a pergunta que guia a atenção. Tá, então tá, temos a pergunta já na entrada da atenção. Agora volta a imagem. Tá. A imagem passa por uma, uma, uh, pelo algoritmo uh, do Faster RCNN para gerar as regiões, de, de, fazer detecção de objetos, eles passam os bounding boxes. Eles é, tá bem alguma normalização e a saída vai ser um, um volume de cada posições, de cada regiões, sendo que cada região tem 2048 uh, bytes. Tá. Esses cada regiões são os cada objetos, se a gente quiser pensar dessa forma. E isso vai por, eles concatenam esses dois valores, né? esse, esse volume mais a pergunta, passam para o mecanismo de atenção, lembram, né? Depois passam pelo softmax para me gerar o meu vetor de pesos. E aí o vetor de pesos vai ter um K. Então, esse K é o mesmo K do número de objetos que eu tenho. De novo, eu estou olhando para a imagem para saber quais objetos estão sendo mais significativos para eu ter uma resposta para a pergunta. Então, eu vou aplicar aqueles pesos para cada para cada objeto identificado daquela imagem, para saber quais eles estão sendo mais relevantes. Eu posso plotar isso né, e visualizar. É bem legal, eu, infelizmente eu não coloquei isso aqui nos slides, mas a gente pode visualizar isso na figura. Né, eu tenho a distribuição de pesos, eu posso visualizar. Depois ele faz algumas transformações lineares com esses dois valores. Depois que sai da atenção, eu tenho a imagem atendida, ele combina isso com a pergunta, faz algumas transformações lineares e lá fica o interessante. Tá? A resposta, ela é, ela é idêntica ao processo de, de, de classificação de objetos. Então, eu vou estar lá no fim de um softmax gigantesco, com um número de classes igual ao número de possíveis respostas. Então, as respostas, elas são pré-definidas. Não me lembro quantas tinham agora, mil, dez mil, cinco mil, mas é um número muito grande. Então, é, é pré-definido. É um modelo bem simples, ele é bem elegante, mas na prática funciona. Lembra? Deu 69%, do dataset. Mas é assim que se treina. O treinamento dele é muito similar a redes convencionais que a gente está acostumado de detecção de objetos. Beleza, esse foi o primeiro algoritmo. O segundo é o PIFIA, desenvolvido pelo Facebook. E aqui eu vou passar bem ligeiro, eu coloquei algumas informações no slide para ficar como referência. Tá? Mas o que o Facebook fez foi pegar aquele modelo do, do bottom top-down Attention e fazer não só uma otimização de parâmetros, mas fazer mudanças leves em cima daquele modelo, mudar o tamanho do, da, do, do GloVe, né, das minhas codificações do GloVe, mudar o otimizador. Eles usaram, um, em vez do Adam, eles usaram o Adam Max. Eles fizeram algumas modificações sutis no algoritmo e foram, e foram, no caso da gente tem uma tabelinha, eles foram empilhando essas modificações e vendo como cada modificação melhorava a performance. Foi um trabalho super bacana, eles ganharam o desafio de 2018, mas não teve uma inovação disruptiva. Mas ainda assim é bem bacana ler o paper assim, para entender assim, que técnicas foram usadas e a gente pode até se inspirar para usar nos nossos modelos. E aí teve o um ganhador desse ano, então. Que o nome é o Big Modular uh, Networks, né? ou mecanismo. Então, é a observação que eles fizeram foi a seguinte. Tem quatro características que eles notaram em algoritmos de VQA. Primeiro, são relações entre informações do mesmo tipo, ou seja, per pergunta com a pergunta, ou a imagem com a imagem. chamado chamam de intramodal uh, attention. Eles têm um intermodal attention, ou seja, entre as diferentes modalidades, a pergunta com a imagem. Depois, como combinar essas, essas, esses valores de atenção de maneira densa? E, no fim, combinar isso num modelo. Essas foram as observações, só que eles falaram que eles não encontraram todas essas características juntas no algoritmo e foi o que eles fizeram. Então, eles estão eles propondo quatro componentes. O primeiro é o SA, que eles chamaram, self-attention. Depois é o GA, que é o Guided Attention. O MCA, que é o Modular co attention Unit. E, no final, combinando isso, pequeno, que é o McKinney, que é o Modular Protection uh, Network. Nesse slide tem a ilustração deles. Então, bem na esquerda, tem o, o componente de Self-Attention e o Guided Attention. Bom, se vocês lembrarem, essa é exatamente o modelo dos Transformers, da codificação dos Transformers. Nada mais, nada menos. Então, o SA, que é o Self-Attention, eles colocam ou a imagem, ali, acho que entra o X, se não me engano, que está entrando ali. Obrigado. Então, é o, é o X, ele vai ser uma pergunta e uma imagem para aplicar aplicação da que a gente já viu como funciona. E na direita, que é o guide da Attention, é a pergunta e a imagem. Então, a pergunta vai, que é o nosso Q da atenção, ela vai guiar o um mecanismo de atenção sobre a, a, a, a imagem. Na direita, tem como combinar esses elementos do SA e do GA, uh, para criar os, as, as unidades de MCA, um monte de sigla. Né? Mas, enfim, tem duas formas de combinar. Tá? Uma no modo de uh, estética, tá? onde eles fazem assim, eles, uh, executam o self-attention tá? separadamente na pergunta e na imagem. E depois eles pegam a saída e colocam no um lugar de attention. Então, ou seja, primeiro eles fazem uma representação das informações e depois eles rodam, realmente, a atenção da tá? pergunta guiando a onde olhar na imagem. E aí eles explicam isso e eles estão esses mecanismos. Essa é o step. Na configuração de encoder decoder é um diferente. Primeiro eles pegam uma pergunta e, rolam, e executam self-attention N vezes, só na pergunta. Primeiro eles fazem só essa parte de, de, de codificação. Depois que eu fiz essa re representação várias vezes, tá? aí sim eu volto, pego a imagem, e aí eu vou executando selva patente na imagem e guided-tension, selva-tension e guided-tension. Então, as operações são feitas em dois estágios. Tá? E por fim, eu tenho o modelo final da, da, do Marquê. e Ele assim está ele a mais alto nível aqui, mas ele é muito similar ao, do, ao que nós vimos anteriormente. Então, ele tem dois branches na, na, bem na esquerda, a pergunta e a imagem. Uh, na pergunta, eu vou rodar o um GloVe para gerar o Word of Badges, mais uma rede recorrente, é nesse caso, de usar o LSDM. E para a imagem, eles vão usar, de novo, o Fester Arsenal para fazer a detecção dos Balding Boxes, dos objetos. Né? Depois, eles vão executar os módulos de, de MCA, que a gente já viu, aqueles que eles podem ser uh, na configuração de stack ou no auto, ou, ou indo, na configuração de Goulder Decoder, que é como eles combinam o Cell Protection e Guided Protection. E depois que eles têm esses valores de atenção, eles usam, eles usam dois níveis de redes, uh, multi-layer perception, para fazer uma redução desse, da minha representação, para então eu ir rodar o meu, uh, as minhas camadas finais para fazer a classificação. Aqui eles não estão usando os optimistas, falam que eles usam binary uh, Cross-Network, é uma otimização, porque quando eu tenho uma camada Softmax muito grande no final, de, uh, eu não é, muito é muito difícil paralelizar né, a, a equação matemática. Então, eles fizeram um pequeno trick para fazer essa otimização. Mas, no fim das contas, é um problema de classificação também. Bom, esse é o algoritmo. Né, 75, aumentou para... foi de 69% em 2017, para 75% uh, Nesse ano. Beleza, então... Assim, conclusões? Está ótimo, sabe? Como, como algoritmos, é impressionante, sabe? É muito bacana a gente ver a imagem, dar a pergunta e ele, né, ele vai fazer todos esses cálculos e gerar uma resposta. É impressionante, mas daí para dizer... Então, beleza, Juliano, então é só pegar seu algoritmo e o problema está resolvido. Não é bem assim. Então, uma das limitações é as respostas são pré-definidas. Então, eu faço uma pergunta complexa e eu vou, eu vou receber uma resposta ou uma palavra, sabe? Sim, não, 15. Uh, ou, não, não uma palavra, mas uma ou duas palavras. É útil, mas, sabe? Eu queria uma explicação muito mais rica do que isso. Outra informação interessante é que as, assim, o processo de interação dos algoritmos, ele é, tipo, transacional, ele não gera ele não gera o contexto Tipo, as fotos que eu vi no passado, ou no passado recente, ele não vai considerar aquilo para responder a, a próxima imagem, sabe? Então, isso é ruim. Tá? Também, a, a forma com que tu faz a pergunta, se tu muda um pouquinho a ordem das palavras, já muda a resposta também. Então, eles são bem sensíveis quanto a isso. E no final, assim... Bom, a gente não sabe como funciona o cérebro humano, certo? Então, não dá para dizer que não é assim que funciona. Mas... Para dizer que esses algoritmos efetivamente estão raciocinando para dar uma resposta, me parece ser um pouco forte. Então, tem. Assim, são as limitações que nós, que nós encontramos no grupo de pesquisa com esses algoritmos. Eu acho, então, esse é o slide final, agora o call to action Daí Eu vou ter aqui três, três, três pensamentos: o primeiro é: o problema está longe de ser resolvido. Isso é ruim, mas, por outro lado, é bom, porque como um problema de pesquisa, para quem gosta de machine learning, tem uma série de oportunidades, que nem nós vimos antes no, naquele site de desafios. Então, é um problema muito, muito bacana de, de resolver. E a última mensagem é uma provocação, tá? que eu vi um pesquisador da Petrobras numa conferência que eu vi recentemente em, em Rio Grande. E eu gostei muito da provocação que ele fez e eu vou repetir aqui. Tá? Pense duas vezes antes de aplicar essas técnicas bacanas de machine learning pra, em questões como desafio de combate de robô ou para resolver um videogame ou um Atari. Tá, eu entendo os valores positivos, tá, mas é uma provocação. Tem problemas muito mais bacanas para a gente investir no nosso tempo. Tá. Pode ser esse de pessoas com deficiência visual, resolver o um problema do nosso clima, agricultura, questão de alimentação, tem uma série de problemas bacanas. Então, eu acho que fazer luta de robô realmente é é, é bem questionável. então beleza pessoal vou ter aqui algumas referências depois e agradeço o tempo agradeço aos organizadores ao Thomas ao item por ter me convidado foi uma experiência muito bacana espero ter contribuído aqui um pouquinho com a turma Vocês viram que é impressionante que o Juliano decora todos os slides.